Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Virgem. Antes, um recadinho. Como nós estivemos juntos na semana passada, hoje a leitura será um pouquinho mais extensa, mais profunda, tá bom? Então, fica comigo até o final e vamos lá! Vamos saber aqui como está o momento de Virgem e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Foco. E vamos complementar com esse outro tarô. Vou colocar mais para cá, porque vamos trazer bastante cartinhas. Virgem, você pode estar nesse momento oscilando por dois caminhos, por duas ideias, por dois lados. A carta do foco mostra para você analisar essa dúvida que está sentindo, de modo que haja um foco, você mirar no alvo do seu objetivo e não se preocupar com as laterais, com o que é e com o que possa vir a ser. É ter foco total, sentindo que o que você quer já aconteceu e agradecer por isso. É você investir no que você quer sem perder tempo com os obstáculos, do tipo as pessoas falar que não vai dar certo, tirando você do foco. É preciso confiar em você, confiar no universo, já agradecendo pelos frutos que você colheu. Aí você pensa, mas nem chegaram os resultados? Mesmo assim, agradeça o dia todo por já ter conquistado isso. E não olha se já chegou ou não. Exemplo, você quer 200 reais e fica olhando a sua conta para ver se chegou esse dinheiro. Não, é ter ação. Fazendo o que você pode fazer hoje e agradecer porque você já conquistou, o resultado já chegou. De modo que você não pense no que deu errado, no que perdeu ou em tudo que não aconteceu ainda. Tendo foco de fazer escolhas com base no que você quer e saia da indecisão que só tem te prejudicado, é o momento para usar o seu poder interno, para avançar para o próximo degrau, e para isso, muitas vezes, é necessário aguardar o devido tempo, de modo focado e neutro, e de forma até equilibrada, para se posicionar diante das questões do passado, que tem influenciado o seu momento atual. É você trabalhar pelo seu sonho e também pelo que impede ele de acontecer. E ao mesmo tempo, acreditando que já aconteceu. Caminhando de forma confiante, colocando a sua energia no que realmente importa, e assim receberá a sua taça, transbordando o amor, porque é o que você exala. E vamos trazer também mais cartinhas. Eliminando as cobranças, recomeçando de novo com entusiasmo, com leveza, de quem olha para o alto e não para os obstáculos que surgem. Eliminando aquela vontade de escapar de tudo. Vêm momentos de inspiração, chances de desenvolver projetos. Com pessoas na mesma sintonia que você. Podendo ser no campo afetivo também. É você ampliando a sua fé. E confiança na vida. De forma motivada e livre. Eliminando toda a dor. Tristeza. O que te machucou. Deixando fluir os pensamentos que não te agregam e trocando pelos pensamentos que te levam aos seus sonhos, expandindo os recursos, atingindo uma boa segurança e deixando para lá as fofocas e não se envolvendo com os ataques. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Espírito, todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Até o próximo vídeo e gratidão!